Olá meus amigos, minhas amigas, olha só, uma dica boa e simples para você almoçar Você vai pegar uma galinha caipira, você vai pôr aqui no fogão a lenha Vai temperar com alho, cebola, coral, coentro, assim como você queira Você vai cozinhar ela e vai deixar aí 95% pronto Não vai cozinhar muito não, vai deixar um pouquinho dura Aí nós vamos vir para cá, ó. aqui eu tenho aqui um risco de arado a qual eu vou pegar a banha dessa galinha Aqui a, a minha galinha já está pronta Eu peguei, vou, eu vou tirar daqui agora E vou aqui pôr a banha, vou derreter essa banha depois, A banha da própria galinha, viu gente? Depois eu vou dar tipo uma fritadinha nesse frango aí, nessa galinha E depois é só partir para o abraço Então vou retirar aqui, vou puxar para cá e vamos aí derreter a banha Olha só aqui, vamos lá. Então vamos trazer para cá. Agora nós vamos pegar um fogo aqui bem alto. Essa aqui, gente, é a cor dele mesmo. Isso aqui é um disco de arado. Aqui tinha um furo no meio. Eu peguei fechei com soldo. Coloquei aqui os dois cabos aqui, ó. Isso aqui é cabo que você vê na, na, na casa. Aqui chama-se casa do padeiro, onde vende coisas para padeiro, panela, essas, essas coisas assim. Eu comprei uns, uns, uns espetos. Dobrei aqui o ferro, soldei também. Aqui é esperar esquentar, minha gente. Eu vou trazer para nós aqui a banha já cortadinha, ó. Isso aqui, gente, é banha de uma galinha, aí, ó. Uma galinha, olha só, tava muito gorda, gente. Você não pode deixar engordar muito não. Olha só aqui, ó. É bater ou derreteu, Isso aqui é muito bom, gente. Depois que esquenta, aqui é rapidinho. Tem, tem que ter cuidado, diminuir o ponto, porque senão vai. Aí queima a banha ou a carne Minha mãe fazia isso aqui, gente Quando eu era garotinho O certo é no fogo baixo, né? Deixava aqui por uns 10, 20 minutos Aqui essa banha aqui Depois nós vamos passar aqui a galinha, gente Nessa banha Veja bem, então aqui, ó Já tem bastante gordura, ó um monte, gente Posso até tirar um pouco dessa, dessa gordura Não precisa tanto, não Depois eu vou tirar um pouquinho Olha só aqui, o segredo é esse aqui, ó. Fazer a galinha com pouco caldo, gente. Não pôr muito caldo, né? Porque quando você, quando você tirou. Foi muito caldo, você tira o sabor da carne, viu? Pode pegar uma vasilha maior. Olha, olha que legal olha. Gente, isso é uma beleza aí, ó. Essa carne não pode estar tá muito cozida, senão vai esmagar, né? Vai desmanchar, que liga. Então aqui eu estou fritando na própria gordura da galinha, gente. Isso aqui fica um sabor incomparável. Eu não posso nem explicar para vocês o sabor disso aqui, ó. Resolvi fazer o um almoço hoje para minha esposa. Aí vai, vou usar o fogo com lenha. Vou queimar um pouco de madeira que eu tenho aí. E também é para usar o gás, né? Ó, você vê, gente, que aqui... A gente fez aqui, não vai ficar quase água. Na realidade, é mais gordura. Do que... Olha isso aí, gente. Isso é fantástico. Opa! A colher tá pequena, certo é usar uma escorredeira, né? É porque... Eu tava aqui com essa colher aqui e eu já tô usando. Vejamos, aqui é na panela, gente, sumiu os temperos. O tempero você põe o que você gostar. Salsinha, coentro, alho. Olha só, gente, então aqui ficou praticamente... A gordura aí, ó. Sem caldo. Cuidado para não queimar. Então aqui agora eu vou... Daqui aquela leve fritadinha. Daqui a pouco eu vou tirar essa gordura aqui e vou pôr em outro lugar. Se você puder, gente, olha só uma dica. Eu tô sem óculos, mas vai para a usa uso óculos. Isso é muito importante, porque vai que espirra alguma coisa nos olhos, isso é muito perigoso. Então vai para a fritura, conselho todo que, eu dou que eu uso óculos. Ah, Zé, o óculo é para comissão civil. Não. Também funciona, é muito bom. Um aventalzinho, acabei de tirar. Porque nele tem uma propaganda aí, eu não quis né? Então é isso aqui, gente. No fogo baixo. Isso aqui tem que passar um. Do jeito aqui, ó, passar uma meia hora aqui, ó. Só fritando. O certo é o fogo bem baixinho. Aí você vai tirar. Aqui, gente, no que eu vou fritar aqui agora, uma parte dessas gorduras que tem aqui, ó. Na galinha ainda, porque a galinha tava muito gorda Aqui é uma parte De cima da galinha Das costas da galinha Olha só gente, tem torcinho, ó. Eu matei duas galinhas Deu mais de um quilo e meio de banho Agora aqui eu vou pegar Uma Uma tigela E eu vou começar a tirar aqui Essa gordura aí, ó Quanta gordura? Essa é a intenção, gente. No que eu vou fazer aqui essa fritura, a gordura da galinha vai sair todinha. Prontinho, ó. Vocês viram que derreteu quase toda essa gordura, essa banha, aí, ó. Então eu vou afastar para um lado aqui, ó. E eu vou recolher, gente. Não é bom pôr, ó. Tente real de vidro que suporta. Mas o bom é num, uma vasilha de alumínio assim. a intenção agora é que essa carne, ela enxugue. derrete tudo, né, velho? Hum, derrete. Aqui, velho. Olha só aqui, véio. Então a intenção é tirar tudo, velho. Isso aqui é só de uma galinha, viu? E né, ficou um pouquinho lá junto. Na realidade, eu matei três, duas galinhas hoje. Por quê, gente? Se deixar elas engordar demais, elas, vão pôr, elas não vão conseguir pôr ovo. Aí o ovo quebra e ela morre. Então, eu já perdi duas galinhas assim, engorda demais. Prontinho, esse porquinho aqui vai ficar. E esse aqui eu vou pôr para ali, ó. E agora eu vou... Tá no fogo baixo, ó. Se você deixar no fogo baixo aqui Uma... Essa aqui já tá boa, né? Uma meia hora, olha, ó Você vê que tá douradinho, ó Aqui, ó Dourou aqui, gente, olha Isso aqui, gente, é saboroso demais, olha Ó, tá douradinho, ó Agora, no que vai ficar aqui Se você... Se a gente quiser tirar toda essa gordura aqui, pode, ó Faça aqui pro um lado aqui, ó Esse disco de arado é bom por isso, ó Que você começou já um pouco, espedaçar um pouquinho Tinha que ter deixado um pouquinho mais... Mais a carne mais firme aqui eu vou raspar olha isso aqui com a farofinha aqui dentro esse pegadinho aqui ó é o gostoso então aqui eu vou recolher tudo ó. ó tirar tudo tô tirando na realidade quando eu faço aqui essa fritura eu tô tirando a gordura da, da carne da galinha toda aquela gordura vai sair ó só aqui ó tá tá vindo tá descendo aqui a gordura aqui ó porque tá saindo da carne tá vindo ó. Olha só, gente. Então vamos aqui, ó. A nossa farofinha aqui, ó. Isso nem todo mundo gosta de farofa, mas eu gosto. Prontinho. Isso aqui eu não vou misturar não. E é isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Um abração. Se curtiu, eu tô com água na boca, gente. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe, gente. Isso é fantástico. Ah, Zé, eu não tenho um disco de arado. Pode ser numa frigideira grande, pode ser numa panela grande. O importante é que você cozinhe a carne, deixe um pouquinho firme e faça aqui esse processo. Então, um abração, deixe seu like, fui, tchau.